Rapaz, aqui até filmando, né? O povo tá animado aqui, quando tem desfile de lingerie, aparece homem, todo lugar, filmando. É interessante. Tô Falando em noiva, olha, olha essa lingerie da Amanda, que ela é toda no tule bem fininho, transparente, tem esse bordado no busto. Quanto tempo, Amanda, tá linda. Linda, né? A Amanda é muito querida, muito querida. O mesmo bordado na calcinha, que é esse tipo caleçon, que apesar de ser uma peça mais larga na, na lateral. O sutiã é muito lindo. Lindo esse sutiã, né? Ele tem, depois a gente vai ver o mesmo em preto. E essa calcinha, ela levanta o bumbum. Por incrível que pareça, ela deixa o bumbum bem redondinho. Mas olha, hoje a gente vai ter um programa explicando como levantar o bumbum. Avisa aí as amigas, para você ter o um corpinho que nem modelos, tem que assistir o Super Pop hoje. E quem não tem o teu corpinho assim, tem que fazer exercício Exatamente. ou tem que usar essa lingerie é que ajuda. Você sabe Mais que lingerie linda. é o truque, né? Com Ela certeza. Ela valoriza aquilo que você quer valorizar e dá uma escondidinha naquilo que você não gosta tanto. Mas esse sutiã é belíssimo. Lindo, lindo. É um tule muito fininho, transparente, com belíssimo. essa aplicação. E a luva também faz parte da coleção, Luciana. Entendi, Para fazer um charme com o bofe. É uma bofim. coisa meio noiva, é. Arrasou. Ana.